O Atlético vencia há 20 anos o Campeonato Mineiro de 2000, derradeira edição da competição no último século, que foi totalmente dominado pelo alvo e negro com 38 títulos em 86 torneios disputados, sendo que em dois anos, 1932 e 1956, foram dois os campeões. Numa final direta contra o Cruzeiro, que foi pouco convencional, pois o jogo que garantiu o título, um empate por 1 a 1 no Mineirão, foi disputado numa noite de quinta-feira. Reflexo da concorrência das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, o Galo já entrou na decisão com a hegemonia no milênio assegurada, pois o rival somava 29 taças. De toda forma, aquele confronto tinha um significado especial para os dois lados. Isso porque era o primeiro mata-mata entre atleticanos e cruzeirenses após as quartas de final do Brasileirão de 1999, quando o Atlético levou a melhor com duas vitórias, 4 a 2 e 3 a 2 embora o favoritismo estivesse com o Cruzeiro, dono da melhor campanha na fase classificatória e que tinha um time superior. O autor do gol do título do Atlético foi o meia Ramon Menezes. Depois de se destacar no Vasco, foi contratado pelo Galo para a disputa da Libertadores de 2000, competição que o clube voltava a disputar depois de 19 anos como vice-campeão brasileiro do ano anterior. A perda do título mineiro foi a segunda decepção consecutiva para o grande time montado pelo Cruzeiro que em 1 de março já tinha perdido a decisão da Copa Sul-Minas para o América. Mas um mês após a perda do estadual para o Atlético, veio a recompensa, pois a Raposa faturou o tricampeonato da Copa do Brasil, derrotando o São Paulo na final. Já o Atlético foi até as quartas de final da Libertadores daquele ano, quando foi eliminado pelo Corinthians, que já tinha sido seu carrasco na decisão do Brasileirão do ano anterior.